Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Marberto, você é mais um Elefante Literário e hoje aqui a gente veio trazer livros que a gente quer muito Ai, comprar na Bienal do Livro. Sim, já estamos entrando em clima de Bienal! <risos> Ai, que época esperada! Ai meu Deus, que, que nervoso, nervoso, nervoso ansioso. Essa será a nossa terceira Bienal, Isso. Né? a gente foi para do Rio em 2015. 2016, São Paulo. Ano passado não conseguimos ir. Mas esse ano eu estarei em São Paulo, lindos <risos> e loiros. eu, eu só o cabelo platinado. Estaremos lá. Eu, particularmente, não sei se eu estava concordando com esse vídeo, porque eu não quero exatamente comprar, porque nunca é a minha intenção comprar na Bienal. Porém, lá na Bienal, existem alguns estandes que são os que eu mais gosto, na verdade, que não são os de editora. São tipo uns sebos, não sei como é que fala. São ótimos. São muito bons, gente. Agora sim, você tem que ir Contente. sem pressa pra ir, assim, tipo, cascaviar. Eu já encontrei muito livro massa, que eu não encontrava em livraria, ou que eram muito caros, e tipo, davam 10 reais. Sim, tem 100 reais. muitos achados perdidos assim tal. Exatamente. Então pra esse vídeo de hoje essa é essa minha recomendação. Mas a gente ainda vai falar de penal próximos vídeos também, então fique ligado. Vamos lá, eu vou dizer alguma coisa aqui. Tipo assim, use todos os livros desejados que eu tenho não são livros que eu geralmente que eu sei tudo sobre. Tá. Tipo assim, mas são livros que eu tenho curiosidade porque alguém falou alguma coisa? Porque eu li alguma coisa. Tá entendendo? Uma uhum. nota ou outra. Então, vou começar dizendo. O primeiro livro que eu quero comprar, eu tô lendo porque eu não lembro, é O Clube de Boxe de Berlim, de Robert Schernau com tradução de Raquel Zampio. Ele vai, vai tipo assim, eu não lembro sobre o que é. Aí tem o protagonista, é um, um jovem, que ele tem família judia. Daí ele sofre muito bullying. Porque ele mora na Alemanha. É Berlim, no caso, né? Daí bullying e tal. Porque ele sofre muito. Nas mãos dos, dos, dos moleques lá da escola. Ele se envolve, se alia com o Max. Não sei o que. Que vai ensinar boxe pra ele. Só que aí eles estão então, criando... Ah, uma reviravolta. Uma reviravolta. Uma relação de amizade lá. Entre eles aprendendo as coisas. Só que de repente esse Max, ele, ele é cooptado, como diz na própria sinopse do livro, tipo, ele é forçado a se aliar a, a, a, ao nazismo. E o menino fica, tipo, sem chão, puta merda, em quem é que eu vou confiar agora? Né? Tudo que eu tinha aqui, tipo, é minha ligação que tava se criando se, for, se quebrou. é Basicamente essa é a história. Ele vai meio que correr atrás das coisas, consertar, acho que alguma coisa... Me interessa muito esse livro, porque as pessoas falam legal, super bem. Legal. Bom, já que estamos Foi uma coincidência aqui que aconteceu, porque já que estamos falando de nazismo, o meu livro também tem uma relação com isso, Hum. Apesar de não ter nada a ver. Mas é a HQ Maus. Ah, e. Muita gente. Mas assim, sério, muitos inscritos me indicam essa HQ. Tipo, amigos, próximos e tal. Muita gente. Porque eu li é, Persepolis ou Persepoli, como vocês quiserem. É de arte. Ah, Sp Spiro, né? É, tipo um negócio assim. E aí, ele vai contar. Maus em alemão é rato. É um rato que é o pai dele contando a história pra ele. É meio confuso, mas é tipo assim... O pai dele era um judeu polonês que sofreu, ele, ele meio que sobreviveu a toda... aqueles campos de concentração e tal, e ele vai contar como é que aconteceu esse holocausto e coisas desse tipo. Acredito eu que seja um livro bem pesado, apesar de que quando você traz pro HQ, eu acho que dá uma... assim, não fica tão, tão, tão pesado como um livro, um assim romance mesmo. Hum, que as coisas são mais descritas. Eu acho. não sei, tô chutando. É, às vezes nem é. Até porque... É, é uma coisa que fica meio mascarada. Não, você vê, nas entrelinhas, deve ter umas coisas bem pesadas. E eu acho que assim, você pensa, ah, o HQ é um rato, não sei o que, tipo... Mas bicho, é um holocausto, né? É, foda. Tá e e tem uma tempo. observação muito legal sobre esse livro, é que tipo, ele, a, ele conta que conta a história, é rato. tipo, a família dele são os ratos, os judeus, na verdade, são ratos, aí Sim. tipo, os nazistas são gatos, aí tem os cachorros, que são tipo, a, a polícia, não sei, uma coisa assim, sabe? Tipo, cada, cada classe de, de animal... Rosa. É uma coisa que tem relação com a vida real e é uma coisa de impressão. Enfim, é um, é um livro que eu me recomendo muito. Nunca tá assim na minha lista de prioridades, exatamente, mas é um livro que se encontrar num preço legal, eu pretendo comprar, assim. É um livro que eu quero muito ter, a versão física, porque é um livro que eu já li. É O um Milhão de Finais Felizes, de Vitor Martins. Ah... É um livro, minha gente, no futuro eu falarei sobre esse livro aqui, mas é um livro que não, não tem palavras pra explicar. Se, eu tinha, se a gente tinha gostado de 15 dias, um milhão de finais. Um, um, um milhão de finais deles, eu tipo, fui lendo, tipo, cheguei em 50% eu fiz, ah, Young guerra, um do jovem adulto aqui, tranquilo e tal. <risos> Foi passando pra. Eu terminei, eu tava lá, lá tá, em lágrimas. Eu tava no meio do trabalho. Eu, Tipo, não, não me segurei. Foi, foi, foi tenso. Ah, eu, eu posso botar aqui um, um asterisco? Não, que é não. meu. É okay. melhor que <risos> eu vou comprar também. Ai, só amores. É Todos Nós, adorávamos Cowboys, de Carol benson livro nacional. Eu já falei também sobre ele aqui, mas é uma história de duas amigas que não se falam, não se veem há muitos anos. E aí, do nada, elas se reencontram e resolvem fazer uma viagem pelo interior do Brasil, né? Que é a, tipo, a cidade natal delas. E... Enfim, acho que vai ter três do passado, deve ter rolado um romance aí, alguma coisa assim Mas é um livro que falou muito bem, apesar de que poucas pessoas falam sobre ele Mas assim, quem fala, eu fala bom. bem, é tipo isso Desde que eu li sobre, eu me interessei, eu não, assim, realmente faz anos, anos que ele está na minha lista E eu nunca, tipo, nunca fui atrás tanto, até porque ele é meio difícil de encontrar, mas todo mundo sempre falando bem, isso que, é, isso que é. É um livro que eu tenho muito interesse em conhecer. Último livro, último não, obviamente não, não é o último, mas o terceiro, terceiro livro dessa lista. dessa que eu quero comprar é O Caminho de Casa. É um livro que geralmente tá caro ou que é difícil de encontrar. De Yaa com tradução de Valdeia Barcelos. Esse aqui é um livro que pelo, que eu, pelo pouco que eu li eu achei tensíssimo. Tipo assim, a gente vai ter, como é, são sete histórias, sete contos sobre a mesma família, é, descendentes da mesma família, tipo assim. Hum. E pelo que eu entendi, vai começar com a história de Éfia. Éfia é uma jovem. A mãe dela é cedida, tipo assim, doada pra um, um, um homem branco. Tudo bom. Tipo assim. Mas aí, enfim, ela é cedida pra esse homem branco e, e vai morar no castelo. E leva a menina também pra morar nesse castelo. Só que aí... Cara, também me, me arrepiando, puta merda. <risos> A menina, tipo, até agora ainda não descobriu que ela tem uma irmã que mora no porão desse castelo, acorrentada e algemada e tal, e sofrendo junto. Eu tô Tudo eu tô tremendo comigo, junto de outras pessoas, outros escravos lá nesse mesmo castelo. Eu achei tensíssimo, puta merda. E tô morrendo vontade de ler. Não, você tem que comprar essa me empresta, aquela. <risos> Ui. Eu o terceiro livro, também um livro nacional, de Giovanni Martins. É um autor que ele tá ali em alta essas últimas semanas, na verdade, que é O Sol na Cabeça, é um livro de contos, se eu não me engano. ele vai contar, é um, ele é um autor negro que veio da favela, uma coisa, né? Uma escrita periférica, então ele vai trazer muitas histórias sobre jovens, sobre essa truculência da polícia que a gente muitas vezes vê, só que eu acho que a gente vê tipo uma parcela do que realmente acontece, infelizmente. E eu acho que é uma narrativa que ela é muito importante para que a gente tenha conhecimento e que a gente consiga, tipo, ter um contato e ter, sei lá, noção de que isso existe e que precisa ser muito denunciado, porque é uma coisa, assim, absurda. Eu lembro que eu vi esse livro em alguns vídeos, um que me chamou bastante atenção foi o de Tati Leite, que ela falou justamente sobre autores negros. E, assim, ela fala com uma, um amor... É porque Tati também, né? Ela hum, fala com é, um amor, mas... assim, que você... Meu Deus, eu quero realmente ler todos esses livros. Mas coincidiu com algumas amigas minhas também, que me indicaram já. Então é um livro que tá aparecendo e você fica... Gente, eu quero. É, tipo, tem, a que a presença, é, tem que é, ler. Tipo, é, tipo, o universo mesmo. então é um livro que eu pretendo. Eu acho que ele não é tão, tão antigo, acho que não é recente assim, tá na verdade. Eu acho que é tipo um lançamento, não é lançamento lançamento, mas já é tipo desde os últimos hum. tempos agora. E é um assim, me interessei bastante pra é. conhecer. É bom. Às vezes, tipo, é mais legal ler esse livro assim porque de gente que tem contato é, direto. Na com certeza. Não é a mesma coisa que ele... ah, e a gente escreveu sobre é, uma história que a gente tá criando aqui. Exatamente, exatamente. Né? Eu acho que é, é importante a gente ter essas vozes e que elas consigam ser divulgadas. Não é divulgada, não queria, mas tipo, propagadas, Propagadas, enfim, potencializadas e coisas desse tipo. Essas são algumas das nossas imensas listas de livros deste Gente, é o seguinte, Norbe é o que compra nesse canal, eu não compro. Norbe compra, eu não compro. Norbe compra, eu não Você lembra quando a gente tinha tem registro aqui no canal, já existiu o canal, um negócio de uma meta que tinha que ler tantos pra comprar um, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fugindo. Eu 9... nunca cumpri da minha vida. É, eu cumpria, eu cumpri. Eu tô bem desapegada as últimos tempos. Eu quero ler os que eu tenho. Gente, estaremos lá. Assim, a gente vai estar obrigatoriamente no primeiro final de semana. Com certeza. Mas estaremos no São Paulo durante todo o Brinal. Então, vamos se ver e vamos, né, comprar livros. Ou só se ver mesmo. Gente, <risos> <risos> eu tô muito na dúvida. tô muito... Na... Não sei o que eu faço tô que tô aqui, mas... Mas se, se dá bom, vai dar bom. É isto. Olha, eu gostei. Bota aqui. Se der é bom, vai. Okay. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Deixar aqui nos comentários, recomendações de livros que vocês acham que a gente devia comprar. Talvez substituir por algum desses, que você já leu. Não sei, né? Vai que não, Nada, substituir substituir, não. é. Não, substituir é. Eu não sub... já, já querendo tirar o livro que acabou de colocar nos desejados. Não esquece de ficar ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. E a gente se vê. Valeu. Valeu. Porque Nossa, sempre, mais tipo, sempre rola. É todos nós é da. Eu nunca sei falar isso dedo, eu vou dar É todos nós é da. Não consigo falar. Todos <risos> nós é tudo. Adorar